Estamos aqui na 25ª edição da AgriShow em Ribeirão Preto. Eu estou aqui com o Fernando Gonçalves, presidente da Jacto. Fernando, a Jacto está completando 70 anos. Qual que é a receita? Quais são os planos para o futuro? Aliás, acho que a receita é trabalhar. É, trabalho com afinco, com muita dedicação. É a equipe muito dedicada e unida a dar resultados. Nosso objetivo agora é chegar nos 100 anos. Quais são os planos para esses próximos 500 anos? Ah, 500 eu não diria, mas uh, acho que o grande ponto é a gente investir em pessoas é, e investir em inovação. É, a gente investe hoje de 4% a 5% do nosso faturamento em inovação e a gente pretende continuar. A gente está com diversos lançamentos, diversas mostras de tecnologia hoje na, na feira. É, a gente tem alguns produtos premiados por, justamente por ter tecnologias inovadoras que agregam algo para o agricultor. Então a gente está muito feliz com esses 70 anos e o, que, o trabalho que a gente fez nesses 70 anos nos trouxe até aqui. E o trabalho para os 100 anos a gente ainda precisa trabalhar mais para a gente chegar nos 100 anos. Essas novidades tecnológicas são necessidades que você já vem diagnosticando do produtor? É algo que vocês já estão prevendo para o futuro? Olha, a agricultura a gente acredita que vai passar ainda, vai ser desafiada a reduzir bastante os custos e melhorar a qualidade das operações que são feitas. Então, acreditando nisso, a gente tem desenvolvido tecnologias para reduzir o custo para o agricultor, economizando insumos. Quando você economiza insumo, é, você economiza dinheiro e você também beneficia o, o meio ambiente. Então, e outro ponto é a gente melhorar muito a qualidade do que ele faz. Então, estamos fazendo investimento e temos bastante coisa para ser feita ainda. Obrigada também. Giovana Eduino para o Agrolink.